Eu fiz esse comentário, você conhece o Luiz, é não? Luiz, é aqui não? é Guia também, um amigo meu, a gente anda muito por aqui. Aí eu falei pra ele, cara, a minha vida inteira eu achei que era pássaro, e eu descobri que é Quati esse barulho. tem de passarinho. Tem, eles tem, tem, eles brigando e tal, aí ele morreu de rir, aí é uma coisa que ele fala também. <risos> Sabe que pássaro é esse <risos>